Cristiane, tem umas coisas que eu vejo nas grandes cidades eu, Grandes cidades em parte, vamos dizer, cidade de médio porte Como São José do Rio Preto, Uberlândia, é, Barretos, Uberaba As cidades que a gente convive mais por aqui, por exemplo os idosos são tratados de formas é, ridículas, eu diria assim, me perdoa o termo. Por quê? Os motoristas de ônibus das linhas que fazem é, o contorno nas cidades, é, o que, que eles, eles tratam o idoso muito mal, o idoso está tentando subir na escadaria, e se eu presenciei, filmei, e eles saem com o ônibus, causando um sério problema, o idoso tem dificuldade para descer, o motorista é mal educado. O que, que nós podemos fazer para isso? O que, que pode ser feito no Brasil? O que, que o Congresso, o que, que o Senado pode se fazer nesse aspecto? Ainda que eles não dão tanta importância, o que pode ser feito, Cristiane? Nesse caso específico dos motoristas de ônibus, a lógica perversa é está dentro das empresas. Os empresários são ricamente subsidiados pelos municípios, pelos estados, tá? E até pelo governo federal, na, na compra dos seus carros. É, tem tantos subsídios que eu não saberia te dizer aqui agora, nesse momento, para poderem rodar, até porque cada vez mais o sistema viário e o transporte viário nas cidades... Por ele arquivos, não né? está rentável como ele era já foi no passado. E isso se dá porque ele compete com o transporte legal. O transporte legal não paga imposto. E o transporte legalizado paga impostos muito altos e tem uma série de, de, de problemas com a violência urbana. A violência urbana vai lá e acaba com os ônibus. Queima os ônibus só legalizados. Impressionante, você vai olhar, o Sardinha. Nenhum ônibus do transporte ilegal, porque os ônibus ilegais rodam na cidade normalmente, pertencem a milicianos, traficantes, é, e a polícia, as autoridades fazem vista grossa. Ok, vamos lá. Os ônibus legalizados, que é onde os idosos andam com a sua dita... É, gratuidade que é garantida na Constituição, os motoristas são obrigados a não parar para esses idosos. porque, Se eles param, eles têm uma rota para percorrer em um determinado tempo e nesse determinado tempo eles têm que conseguir um determinado X de passagens pagas. Então, quanto mais eles pararem para passagens Gratuitas, eles estão perdendo o tempo da rota que eles têm que percorrer e poderiam estar pegando pessoas que pagariam pela passagem. Com isso, o gratuito que entra é menos dinheiro que ele recebe no final do Sim. mês. É como se ele recebesse uma, um percentual né, de somatório para que o salário dele seja formado no final do mês só que isso não tem fiscalização do Poder Público e se o motorista reclamar ele é mandado embora existe uma fila de desempregados aguardando a primeira reclamação Pô, eu quero parar para o idoso ah, tu quer parar para o idoso então rua para você pega o próximo vem o próximo e que se dane essa é a grande verdade se tem alguém para ser é, punido é o proprietário dono da empresa de ônibus que obriga os seus motoristas a não pararem para idosos. É isso que acontece. E por que que os donos de empresa de ônibus não param para os idosos? Por óbvio que eles têm que, infelizmente, na maio, na grande maioria das vezes, eles têm que cumprir com seus acordos econômicos fora da lei com um, os secretários de transporte, com os prefeitos das cidades, e com isso, se eles continuarem parando para os idosos, que tem que ir e vir, tem que ir no médico, tem que... e usam muito o transporte coletivo, porque é seguro, Sim. Né? e é gratuito, e eles não têm mais dinheiro para dividir entre andar de transporte público ou tomar o um remédio para o seu tratamento, eles vão andar com um ônibus. Então, eles estão dando prejuízo para o transportador. Então, essa, essa conta nunca vai fechar, a não ser que esse país pare de pagar propina para o poder público. Efetivamente, veja se a conta está sendo fechada para que os transportadores tenham um lucro, não lucros astronômicos, mas lucro na operação. E o combate ao transporte é, ilegal, seja feito para que também o transportador legal não seja penalizado com isso. É, é, é, o Brasil é a lógica do absurdo, Sardinha. O Estatuto do Idoso. Como é que nós vamos cobrar o Estatuto do Idoso se a, em todos os dias nós estamos vendo a nossa carta magna ser rasgada? Se todos os dias nós estamos vendo alguém cuspir vergonhosamente na nossa Constituição? Agora, como é que nós vamos dizer assim, tem que se cumprir o estatuto do idoso?